Fala galera, Anderson Costa. Bom, você tá vendo essa tela aqui do WordPress? Porque eu quero falar um pouquinho com você sobre o que é o WordPress, tá? Antes da gente instalar ele no nosso servidor. Então vamos lá, o que é o WordPress? O WordPress é um CMS, tá? Ele é um Custom Management System. O que, que é isso? Ele é um sistema de gerenciador de conteúdo. Né? Ele, ele, é, ele é totalmente gratuito, tá? A versão, a versão org dele é totalmente gratuita. É, ele é um dos CMS mais utilizados no mundo para construção de sites. E ele tem uma comunidade imensa. Que te ajuda a resolver qualquer tipo de problema caso você tenha. Então, é, de cara aqui, ó, nas opções que você tem dentro do WordPress, você tem aqui os temas, né? Você consegue baixar qualquer tema aqui e instalar direto no seu WordPress para deixar já o seu site bonito. Lembrando que na CivimPlay a gente oferece para você as estruturas para você rodar, então você provavelmente não vai precisar disso. Você tem aqui também uma infinidade de plugins prontos para você utilizar dentro do seu site. E aqui você tem é, é um, um showcase, né? São, são os sites que utilizam o WordPress aí pelo mundo, né? Eles mostram aqui empresas grandes que utilizam o WordPress como, como estrutura básica para o seu site. Então, é o é, é WordPress que, que eu vou ensinar você a instalar agora. É esse CMS monstro, é conhecido mundialmente, que tem uma comunidade gigante, que eu vou te ensinar a, a instalar e a utilizar durante esse curso. Beleza? Então eu vou voltar aqui agora para o nosso painel. Eu já estou aqui na, na, na tela logado. E eu vou aqui agora na opção número 1, que é adicionar site. Quando eu digito a opção número 1, ele já me dá o seguinte, ó. Eu posso adicionar um site, eu posso adicionar um site que eu só vou usar para redirecionar, ou eu posso adicionar um site com WordPress, tá? o auto Setup. E ele tem também o WordPress já com, só com o code. O que, que é esse Auto Setup? Esse Auto Setup ele me dá a opção de usar é, alguns caches diferentes. E ele já me dá, por exemplo, também o login, senha, tudo automático. Eu não gosto de usar essa opção não, porque ele dá uns nomes de login muito loucos e umas senhas muito loucas. Então eu prefiro aqui a opção número 4, que é para ele só me dar o, o código lá e a gente fazer o restante aqui e a gente configura. Então a opção número 4, ele já pergunta aqui agora uma ferramenta de, de cache que a gente queira utilizar. eu particularmente, costumo usar Redis Cache. Eu não vou utilizar nenhum cache nessa aula agora, vou deixar isso para depois. Então eu vou clicar aqui em 6, em outros, que ele vai ignorar a parte do cache. Então ele tá perguntando agora qual é o domínio que eu vou instalar dentro do servidor. Então eu vou curso7play.info, né? porque foi o primeiro domínio que funcionou lá dentro do Cloudflare que a gente viu que o apontamento funcionou certinho. Então, curso7play.info. Ele vai aqui agora Terminar a configuração. Ele está baixando o WordPress e ele está perguntando se eu peço se ele, se ele pode criar uma, uma, um banco de dados para esse site. Então opção Y né? sim. Então ele já instalou né, o, o WordPress. Aqui em cima <cười> ele está me dando aqui a opção já. É, o database, é, o nome de usuário que ele me deu e, o, e a senha. Né? Então, deixa eu... O que, que eu faço aqui, geralmente? Deixa eu pegar aqui um, um editor de texto, né? Para salvar aqui essas opções. Você tem que guardar essas informações certinho aí também. Então, vamos lá. Se eu entrar aqui agora no curso 7Play, Info. Ele já está me dando a tela de instalação do WordPress. Então, gente, olha só o que a gente fez até agora. A gente comprou um domínio, comprou uma hospedagem, apontou é, para o servidor, configurou nosso servidor e a gente já está aqui agora acessando o nosso site pela web. Então, vamos lá. Eu vou aqui agora escolher Português do Brasil. Vou clicar em Continuar. A gente vai nessa opção aqui agora que vamos lá para preencher o resto dos dados. E aí ele tem nome do banco de dados, nome de usuário, senha, e o servidor do banco de dados. Vamos lá. Ele já me deu essa informação aqui na instalação. Foi o que a gente copiou lá e colou. Então aqui, ó, nome do banco de dados. Usuário. E a senha. O servidor é localhost mesmo. E o prefixo da tabela aqui é wp. Você pode mudar isso para o que você quiser. Vou botar CP aqui e vou enviar. Então muito bem, a configuração do Office foi concluída. Então a gente vai clicar aqui agora em instalar. E aí ele vai pedir o título do site. Nome de usuário que você quer cadastrar. Uma senha tá. Ele, se você preencher uma senha muito fraca, ele vai pedir para você confirmar aqui. Ó. Confirmar o uso de senha fraca. Senão ele não vai autorizar você a usar. E um e-mail. Essa opção aqui é evitar que mecanismos de busca indexem este site. Isso aqui é para você bloquear que o seu site apareça no Google. tá? Se você tiver é, essa vontade, esse interesse. Isso aqui a gente utiliza muito quando o site está sendo desenvolvido. né? Para que não seja indexado sites é, no Google que não estejam prontos. Então... Eu não vou deixar marcado aqui, mas se você quiser marcar aí, você pode marcar. E eu vou clicar em instalar o Wordpress. Bom, já foi instalado. Vou clicar em acessar. Então aqui, ó. Estamos no painel administrativo do WordPress. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês agora como é que isso funciona, como é que ele funciona. Então aqui, gente, ó, a gente tem aqui já uma parte de posts, né, que é a parte lá onde você faz posts se você tiver um blog. Então aqui, ó, vamos clicar aqui em ver esse post. Então ele tem aqui um Olá Mundo, né, que é um post basicão. É um, é um tema muito simples que vem instalado no WordPress. Ele tem aqui a parte de páginas, né, as páginas que ele já tem, a página de exemplo, uma página de política de privacidade. A gente pode ver essas páginas também, uma página de exemplo, tem um conteúdo aqui totalmente de exemplo. E aí tem também aqui plugins, tem as ferramentas dele a gente poder importar e exportar. Então é isso, ó. a gente conseguiu agora configurar o nosso site curso7play.info, já está funcionando. Mas a gente tem um probleminha nele, a gente tem aqui ó, não seguro. A gente está com essa informação de não seguro no topo do nosso site. Eu já vou mostrar nessa aula mesmo, assim que a gente está o WordPress, como é que a gente vai configurar o SSL. SSL é aquele é para deixar assim, ó, tá vendo? Um cadeadinho aqui e a conexão é segura. No nosso site, como não tem ainda, ó, a conexão desse site não é segura. Então, para o cliente, que, para quem acessar o seu site, é importante que tenha esse cadeadinho ali dizendo que a informação é segura. No próprio, no próprio é, servidor aqui, ó, que a gente está logado no painel, a gente tem uma opção para fazer essa instalação. Então, eu vou vir aqui em Setup Free SSL, que é a opção 24. Aqui eu tenho a opção número 1, que é Setup SSL para um domínio. E aí ele vai perguntar se eu quero a versão 1 ou a 2, eu vou usar a 1. E aí ele está perguntando se eu quero ver a lista de sites que está dentro do servidor. Como eu só tenho um site, eu não precisava da lista, né? Mas eu vou apertar assim para você ver o que, que ele vai fazer. Olha lá, lista de, lista de site. Ele mostrou só o curso 7play.info. Mas caso você tenha mais de um site aqui dentro, ele precisa sim é, te mostrar para você poder ver o nome certinho e não digitar nada errado. Então, vou dar enter aqui e ele vai começar o processo de instalação e de verificação para ver se você está pronto para instalar o Let's Encrypt. Bom, o que ele me deu de erro aqui? É, o domínio para você conseguir instalar o SSL, é até legal que eu tenha tido esse problema aqui. Ó. O que ele está me dizendo aqui? ó 7 www estão apontando para um IP diferente, ou seja, apesar do domínio estar funcionando, a gente já conseguiu entrar nesse domínio, ele ainda não está funcionando globalmente. Né? A atualização de DNS ela é feita é, é, é passo a passo, às vezes ele funciona é, é, no, no Brasil e de repente fora do Brasil não funciona. Nesse momento, os servidores do Let's Encrypt não estão conseguindo acessar o nosso site, por isso que ele está dando esse aviso. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, e vou entrar aqui de novo para a gente fazer a instalação do Let's Encrypt, tá ok? Bom, aguardei aqui alguns minutinhos, e eu vou tentar aqui mais uma vez fazer a instalação do SSL, tá? A gente vai ver se agora o www está apontando certinho aqui para o nosso servidor. Opção 1, né? Opção 1 de novo. Vou pedir para ver a lista de sites mais uma vez. curso7play.info então ele vai de novo verificar se o Cloudflare está ativo. Então ele chegou o curso 7Play, está ok. Ele tinha dado o erro aqui no www, agora ele apontou certinho, deu ok. E aí ele está ele tá confirmando que o DNS né, do www está ok e que o 100 www também está ok. Ele pergunta se eu quero instalar o, o, o SSL, então eu vou dizer que sim. Pronto, a instalação foi feita automaticamente. Ele já dá um aviso aqui: ó, que o VPS sim vai renovar o seu, é, o seu certificado 30 dias antes dele ser expirado. Esse certificado do Let's Encrypt, gente, ele é válido por 90 dias, né? Então o seu site fica seguro durante 90 dias. E aí, o VPS sim, esse painel aqui, automaticamente, 30 dias antes desse vencimento, vai renovar essas chaves aí de segurança e você não vai precisar se preocupar com isso. Então vamos aqui: ó, atualizar o site. Ele vai de novo pedir para gente logar porque mudou aqui a URL dele, ó, tá vendo? Já, já é um site seguro, a conexão é segura. O HTTPS já aparece aqui na frente do site. Então agora a gente já tá aqui no admin de novo e agora a gente já tem aqui o site instalado no nosso servidor e já com já o com SSL, tá? Então, gente, até a próxima aula aí. A gente vai ver agora como é que a gente instala aí o plugin Optimize Press para continuar subindo a nossa estrutura, beleza?